E aí galera, beleza? De nada tá com vocês, com mais um vídeo! Estamos aqui e o negócio é o seguinte, hoje tivemos aí a conferência da Sony Ela revelou alguns jogos do Playstation 5 Até que enfim, ela revelou o design do console Eu confesso pra vocês que eu gostei, é lógico que vocês estão ligados que daqui pra frente Vai um menor, um não sei o quê. é óbvio né, todos os consoles fazem isso e o negócio é o seguinte, inclusive o meu Playstation 4, eu tenho até hoje a, o FAT, né? Já saiu duas versões, que é o Pro e o Slim. E o negócio é o seguinte, o que, que a gente descobriu nessa conferência, galera? Que o GTA V, sim, muita gente foi trollada, caiu no bait ali, porque logo de início lá estava com o logo da Rockstar. Muitos achavam que seria anunciado GTA 6, né? Mas isso não aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte... A Rockstar, ela confirmou ali que vai ter um remaster pro Playstation 5, cara. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho triste com essa notícia. Porque realmente eu gostaria que saísse o GTA 6. Que não saísse o anúncio, que não falasse nada nessa conferência. Mas que saísse alguma coisa mais pra frente a respeito do GTA 6. Mas como ela já disse que vai remasterizar, que vai ter a versão... O GTA V para o Playstation 5 Isso nos faz acreditar Que o jogo ainda vai ter mais um aninho aí Uns dois anos aí Rodando no Playstation 5 com Novos gráficos E novas DLCs Enfim, galera O Playstation 5 vai ter o GTA V Meu Deus do céu, cara Vai ser o que? Nove anos de GTA V para. Mas hoje a gente vai assistir um vídeo aqui esses serão os gráficos do GTA V no Playstation 5? Será? Mano, os gráficos são bizarros. Eu vou dar o play aqui porque eu já falei demais. Me segue nas redes sociais. Ah, a imagem do Playstation 5 é essa, ó. Pra quem não viu. Esse aqui é o Playstation 5 oficial, tá? O controle a gente já sabia. O console ainda não. Mas agora vocês vão ver o GTA V de uma maneira simplesmente linda, e bizarra a questão de gráficos. Será que o, o GTA 5 terá os gráficos? Esses gráficos? Eu não sei. A gente vai uma parte aqui. E... Você pode ver que é gameplay. Ó. Gameplay. Tá bem bonito, né? Bem bonito mesmo. Olha isso. Ó. Olha os gráficos ali, ó. É que assim, galera, eu sempre falo nesses vídeos. Eu não sei se a qualidade que eu tô assistindo aqui é a mesma que vai estar tá no meu vídeo. Porque eu, re eu renderizo ele em 1080p a 60fps. Mas esse vídeo eu estou assistindo ele em 4K. É lógico que eu não tô vendo o... o porque eu não tenho monitor em 4K, né? Eu tenho monitor no máximo que ele chega... É, acho que é 2K, né? Chega que... 1.040, 400 alguma, 1.200, alguma coisa. Sei lá, 200, sei lá. Tem uma resolução um pouquinho melhor que a 1.080p. E é o meu monitor. Eu tô vendo aqui. Tá simplesmente lindo, mano. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. E comenta aí, será que ele terá esses gráficos? E também eu gostaria que vocês comentassem, galera. Se vocês tiverem a mesma sensação que eu. Eu fiquei muito feliz. Porque, ó, confesso pra vocês... Olha esse gráfico, irmão. Olha esse gráfico, irmão. Meu amigo, tá um bizarro, cara. Como é que o cara deixou o GTA nessa, nessa qualidade, irmão? Eu sempre fazia o um vídeo, né? Será que o GTA 6 traz esses gráficos? Agora a gente vai ter que especular aí o... Porque não teve nenhuma gameplay do... de como vai ser o GTA 5 pro Playstation 5. Mas... Eu sempre fiz vídeo, né? O GTA 6 aí tem esses gráficos, etc, etc, etc Olha só Tá lindo demais, mano Eu acho que é a qualidade mais extrema que eu já vi do GTA, velho Propagandazinha aqui, ó Ó Olha isso, cara uh. Olha isso, mano Coisa linda, cara Coisa linda, mano o que será de tecnologia nova vai ter, hein, mano? Eu acho que no Playstation 5 a gente vai conseguir jogar com a galera do 4, hein Eu acho que quem tiver o Playstation 5 vai conseguir jogar com a galera do 4 Acredito que vai poder colocar mais pessoas numa sessão Eu, O console tem mais poder, né Apesar que no PC ele tem muito mais força e... Ele manteve a mesma quantidade que nos consoles. Mas seria legal se desse pra jogar com outras plataformas. Você é um amigo, joga aí, sei lá, no PlayStation 4. Aí você é o ricão, o um engenheirado e compra o PlayStation 5. Mas você quer continuar jogando com seus amigos. Aí... É, não tô dizendo que isso é uma, uma, uma verdade, mas... Espero que... Isso seja... Olha só, mano E aí, galera? Comenta aí Você acha que vai ter esses graves? Vai estar tá um pouquinho mais baixo? Vai estar tá um pouco melhor? É como eu te falei Vou deixar o vídeo original na descrição Pra você que tem um monitor 4K Ou quer ver o vídeo original Não sei se perde qualidade eu assistindo Mas... Acredito que sim, perde um pouquinho Mas tá muito lindo, cara Muito, muito, muito, muito lindo tá Andando no helicóptero Mas é isso, galera. Eu vou deixar vocês assistindo o restante do vídeo. Vou ficando por aqui. É... Vai ter mais gameplays em outros locais e tal. Se você quiser assistir até o final, deixa o like, é importante, ajuda a divulgação. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. E comenta também, não esquece de comentar se você acredita que vai ter esses gráficos. Beleza? Então é nóis, Playstation 5 tá chegando. Ou Xbox Series tá chegando. Olha isso, mano. lindo, lindo, lindo demais. Muito, muito louco. Então é isso, galera. Até a próxima. Vai ficar continuar com o vídeo, hein? Fui!